Saudações delícias sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, o Nobre, estou de volta aqui com ele e meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Alanios mesmo aqui com <risos> Exatamente, rapaz. Alanios ou oh Alanios aqui comigo hoje, porque nós temos que fazer uma lista aí, que algumas pessoas já até pediram a gente poder fazer, inclusive... E essa é bem complicada, bem famigerada, que vocês vão entender daqui a pouquinho quando a gente começar a montar esse negócio Que é a tier list dos melhores ninjas da franquia Mortal Kombat A gente sabe que tem alguns bons ninjas aí, muitos com o nome de peso, poderosíssimos e tudo mais Então vai ser bem complicado de montar e vai ser interessante mano, essa discussão aqui também, já o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Isso é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanis, começar essa tarefa aqui um tanto quanto complicada. Assim, eu diria que é complicada começando do terceiro colocado em diante, saca? Porque eu acho que os dois primeiros aí todo mundo sabe, se vocês conhecem muito bem eu e o Alanis <risos> e o canal do Meia Lua, eu acho que não é segredo para ninguém, né? Como é que vai ficar essa primeira e essa segunda colocação? Como a gente já está comentando... Vamos fazer uma movimentação aqui? <risos> já Vamos deixar o um negócio bem, bem condizente? Pronto, agora, agora a lista começa de verdade, entendeu? Exatamente. Vocês já viram ali que tem uma pequena diferença de escopo sub subzero para nós dois. Então vamos ver o que vai dar no resto aí. Bom, por que, que eu falei que eu é Alanios e Alanios, né? Porque eu acho que essa é a primeira vez que vocês vão ver eu dando uma justificativa de é porque sim. Sabe? Eu acho que é onde o porquê sim entra, que é a questão do gosto Deixa eu já ir puxando aqui então Porque eu e o Alan a gente até discutindo antes do vídeo começar Que essas primeiras três posições depois de Scorpion Sub-Zero Elas são bem complicadas Porque tem muitos ninjas de peso ainda aqui Entendeu? Embora alguns aqui a gente Coloque no final, porque eles foram decaindo E tem um aqui em específico, que não faz a Menor diferença, pelo menos pra nós, mas a gente tem Aqui que colocar uma terceira posição E pra mim, cara, ficou muito entre Rain, Ermac e Smoke Os, Esses três ninjas aqui Pra mim, algum deles vai ocupar Essa terceira posição, ponderando tudo aqui Em termos de gosto, personalidade Também do personagem Gameplay, que eu acho muito da hora também É com muita dor no coração Porque eu gosto demais do Smoke velho, eu gosto muito do personagem mas a terceira posição pra mim fica o Rain, que ainda mais depois da representação que eles trouxeram do personagem no Mortal Kombat 11 e o background que eles dão pra ele em termos dele ser um semideus, a, a forma como ele utiliza os poderes dele que é muito foda, aquela outra dimensão que ele joga o personagem, inclusive quando ele dá aquele chute, né? Que nos jogos clássicos ele trocava de tela, mas não, a gente vê que é um portal pra uma outra dimensão que ele abre, das águas lá, um negócio muito louco. Eu até tava falando com o Alanis, em termos de personalidade, assim, né? Mano, ele é muito convencido, ele é muito arrogante, a gente sabe muito bem disso. Só que isso combina com o quão poderoso o personagem é E eu acho que ele é muito mal explorado ainda Nos jogos do Mortal Kombat, entendeu? Eu acho que eles podiam pegar um pouco mais aí Essa questão da história dele de, Do que aconteceu com a família dele Dos irmãos dele, lá meio irmãos, né? O Taman e o Dagon também uhum. e tal Explorar isso de alguma forma no futuro Não sei como eles poderiam fazer Mas eu acho que seria interessante Então o Rain, pra mim fica nessa terceira posição, antes Bom, a minha terceira posição Buscando muito na minha memória emocional De quando eu conheci os personagens de, como, de quando eu jogava com eles Desde lá de trás, né Não só agora Eu gosto pra caramba do Ren Eu gosto muito daquela bica dele Que sai voando e manda o cara voando E o cara cai do outro lado da tela e tal E relâmpago. Mas tem um, um, um detalhe que eu gosto muito Que é o fato de você conseguir pegar o, o cara por Mac E aí ele sobe e gira E não sei o que Esse negócio de telecinese é um negócio que eu gosto pra caramba assim, né? E... E aí nesse sentido, né, da, da sensação, eu eu gosto mais de jogar com Herbeck e tal do que de jogar com o Rain, né? Então para mim a terceira posição vai pro Herbeck e a quarta posição vai pro Rain. <risos> aqui para mim, cara, eu já vou até inserir minha quarta aqui também, pra gente já ficar alinhado. Eu vou colocar como eu falei, né, que eu fiquei com a dor no coração e então, tal por conta do smoke, eu vou colocar ele aqui. Eu acho ele um personagem deveras interessante, não só pela questão do ritual que fizeram com ele, aquela entidade que ele tem dentro do corpo dele, que a gente viu no reboot que eles fizeram, né? Eles trouxeram Pra gente aí e tal Eu não lembro se na era clássica o nome dele já era Thomas Verbada Não lembro, entendeu? Vocês podem até me corrigir aí Mas eu acho que surgiu, foi no reboot depois Mas toda essa história e o fato dele ter uma entidade Que ele controla, assim, que ele precisa manter o controle, vamos dizer, e ele usufrui dos poderes que essa entidade dá pra ele e o, e, e o estilo de gameplay do personagem também, a personalidade dele, ele ser um cara bondoso, vamos dizer Que ele é o melhor amigo do Sub-Zero com a Liang também, a gente vê no reboot que ele ajuda o lado do bem Depois ele vira espectro e acaba sumindo por um tempo, não apareceu direito no X, não apareceu no 11 e tal Tá fazendo uma falta muito grande mas eu acho ele um personagem muito, muito foda Eu acho que eles precisavam explorar um pouco mais o Smoke também, na minha opinião E aí, Alanis, já vou puxar a minha quinta Que eu acho que pra mim também é o Ermac não tem, não tem muito o que dizer Já explicou muito bem aí Sobre o que é o personagem, quem é o personagem O estilo de gameplay dele E eu acho muito da hora, só dando um adendo A questão da história dele né Porque ele começou como um erro do jogo né Erro macro e tudo mais e acabou gerando o Ermac, que era aquele ninja vermelho que apareceu no primeiro jogo eles usaram essa piada e criaram um ninja novo, vermelho no caso mas a história dele ser uma junção de várias almas dentro do seu corpo e aí ele fala, você é um, nós somos muitos, entendeu? e o fato da gente ver o quanto ele mostra o seu poder na franquia pô, a gente vê no reboot como ele estoura os braços do Jax numa facilidade incrível, entendeu? e o cara não tem como fazer nada Saca? Então a gente tem, assim, esse vislumbre do poder dele e eu acho que ele poderia também ser melhor explorado. Muitos desses ninjas aqui, né, cara, poderiam ser melhor explorados, mas o background que o Chanchala cria hoje em dia não permite, né, Lance? Bom, a minha quinta posição, eu vou passar pro Smoke. O, o Smoke, ele é um personagem, quando ele apareceu ali, é, ele, meu, no gameplay dele no Mortal Kombat 2, ele era praticamente um Scorpion cinza. E eu ainda tenho um pouco dessa memória dele. De... E é mesmo. É, depois que eles trouxeram mais coisas e tal, é, o lance dele de tacar a fumacinha no chão, Pra mim, nu nunca entrou, sabe? Eu não consigo engolir, ele tacar fumacinha no chão pro o cara, cara cair do teto. Pra mim, ele sempre vai ter que lançar um arpão no cara, tá ligado? É, essas novas versões do Smoke, na verdade, acabaram me afastando um pouquinho dele. Porque senão, eu acho que ele ficaria ali antes do Ermac até. Porque Sim. é aquilo, ele é um Scorpion Sim. cinza. Só que ele não é o Scorpion, então é, fica de boa isso, né? E aí, cara, eu vou puxar a sexta posição, que é o Reptile. Uh, o Reptile é um personagem que eu gosto muito dele no Mortal 1. Gosto muito dele no Mortal 2. É, no Mortal 1, porque ele é um personagem secreto. Né? Ele é um ninja verde que aparece embaixo da ponte Tem todas essas coisas legais E no Mortal Kombat 2 ali Eu lembro da primeira vez que eu usei o Fatality dele e tal. Foi o primeiro personagem que eu aprendi a da Fatality Eu gostava demais de jogar com ele Eu achava ele super divertido porque ele era um ninja verde Apesar de eu... Men ser o Sub-Zero no Mortal Kombat 2 Depois do Sub-Zero eu jogava Mas com o Scorpion e o Reptile né? Eram os três que eu mais jogava ali Depois ele acabou perdendo credibilidade Mas... Pra mim, o Reptile vai ser sempre o do Mortal 2, tá ligado? Sim, cara, sim. Eu te entendo, mano. Eu entendo bem a sua, o seu sentimento, né? É, aquela, é meio que aquela síndrome de Power Ranger que a gente tinha, porque... <risos> <risos> a gente já tinha o amarelo e o azul, aí vem o verde, <risos> entendeu? <risos> no, nas primeiras versões do Mortal Kombat, ele era um personagem muito da hora. Então, inclusive, vou até colocar ele aqui também, eu concordo nesse ponto aí, porque o que eles fizeram com o personagem Inclusive ele, ele carrega esse negócio De ter sido o primeiro personagem secreto num jogo de luta Foi criado, que apareceu e tudo E aí a gente até comentou num vídeo recente nosso Que saiu aí recentemente, né? Que ele só se tornou jogável no MK2 Por conta de rumores da galera falando que ele era jogável Saca? O Ed Boon, ele comenta isso num vídeo lá E o estilo de gameplay dele Os poderes, ele poder se camuflar Ele mandar aquela bolinha O ácido e também as fatalidades Desse garoto, né <risos> o, Do Mortal 2 ali mesmo, que ele mandava ali engolir a cabeça do cara mano pô era um dos mais pesados assim Fodas, entendeu do jogo é, e, e ainda virar lá para ele fazer hum, tipo assim saboroso né mano que delícia é, cara é. então pô infelizmente ele foi decaindo com o passar do tempo ele foi virando um personagem cada vez mais secundário só saco de pancada da galera e isso acabou fazendo ele perder posições porque se ele tivesse se eles tivessem mantido o reptile na com a mesma importância né o mesmo nível de fodelância vamos dizer assim que ele tinha nos clássicos uhum. nos atuais eu acho que ele estaria um pouco mais pra cima na frente de alguns aqui inclusive então por isso eu acho que ele fica nessa posição aqui pra nós mesmos eu concordo com o Alanios. e aí eu já vou puxar a minha outra aqui também é... não tem como né velho tem que ser o principal motivo ele é o Bihan entendeu é só isso <risos> Aí o povo pode perguntar, mas pô, se ele é o Bihan Sub-Zero antigo lá, fodão, por que, que ele não tá mais pra cima? Porque o noob, ele infelizmente, apesar dele ser foda em termos de poderes e gameplay, ele é um personagem também que foi mal explorado, saca? E também virou saco de pancada da galera e tal. A gente não gera tanta empatia com ele igual a gente gera com os outros. E essa questão de empatia conta muito também na hora da a gente pesar quais a gente mais gosta. A gente levanta aqui, né Landon? Vários requisitos, não só a questão de gameplay foda, então o noob infelizmente ele foi pouquíssimo explorado, a gente esperava mais dele no Mortal Kombat 11, o que acabou não acontecendo, ele é saco de pancada nas duas campanhas e eles poderiam ter gerado um plot muito foda de irmão contra irmão e não fizeram isso. Então, o um Noob fica aqui nessa posição pra nós, né, Landis? Bom, pra mim é igual. Você pode até colocar ali já, Sim. depois do Reptile. O que, que eu tenho de memória do Noob? É, foi o primeiro boneco que eu zerei Ultimate Mortal Kombat 3. Era só formatinha, corrida e combo com chute fraco pra sempre. Era o mais roubado de todos ali, né? Exatamente. Essa, essa é uma memória muito forte que eu tenho dele. E na época que eu conheci o Noob, ele não tinha sprites do Sub-Zero, ele tinha sprites do Kano. Então, eu não sabia quem era o noob. Recentemente, eles até moldaram o design dele e tudo mais. Ele subiu muito ali no meu conceito, mas eu não consigo me afeiçoar a ele tanto quanto aos outros. Então, fica aí pro final. Um novo design, as novas ideias e tal ficaram muito legais. Mas tem esses pequenos detalhes, né? De que não dá pra se afeiçoar tanto quanto aos outros, até pela forma como ele aparece dentro dos, dos jogos ali. Esse lance dele... Lembrar o, o Kano também, porque ele usava o sprite do Kano em alguns jogos. Tudo isso me afasta um pouco mais dele do que dos outros, né? Sim. E o próximo, você pode pôr o Tremor ali já, pode encaixar. É um personagem que eu achei bem divertido. Apareceu ali no Special Forces, eu não conheci ele no Special Forces. É, com o Caio fazendo a gameplay dele recentemente Eu continuei não conhecendo Porque o Caio deu um pau nele Que não, <risos> ter, não fez nada não, O que eu tenho dele é o Mortal Kombat X E XL Os golpes dele são bem legais e tal Mas eu não gostei do design dele Eu achei que seria é, mais legal se ele tivesse mantido Esse design de ninja né, Da mesma cor dos outros ali só que Mesmo muito parecido com os outros Só que com uma cor diferente, né? Eu não gosto da versão dele sem máscara, eu acho ele muito feio, então <risos> é, não, não me apeguei tanto ao Tremor. Pois é, mano, assim, eu concordo, sabe, nesse ponto aí. Eu achei que eles eu achei que eles implementaram muito bem o Tremor no Mortal Kombat X por conta do gameplay. Ele é um personagem realmente divertido, as variações que eles criaram pro personagem, de fato, dão uma dinamicidade bem legal no gameplay ali, dá para você ter diferentes versões de fato do Tremor, coisa que muda de verdade o gameplay assim como você joga com ele, né? E, e eu acho que ele é um grande exemplo do que eles poderiam fazer com esses personagens mais underground da franquia Mortal Kombat, como a gente tem, por exemplo, Hydro, que a gente já comentou outras vezes aqui, inclusive tem uma, acho que é Tessa, Tassia, sei lá, que aparece no Special Forces também, que o pessoal até comentou nas nossas lives que a gente fez, que poderia ser uma personagem que eles poderiam explorar também. Então assim, eu acho que o Tremble foi uma grata surpresa do que eles podem fazer, eu acho que ele merece essa posição, apesar de ser a penúltima, né? Não tem é. jeito, mas... <risos> e eu acho que o final não tem como, né? Hum... É o Camelion, porque de todos aqui eu acho que ele é o menos explorado É o, é o que teve menos criatividade, vamos dizer assim Porque a Camelion e o Camelion, né, porque são dois Eles surgiram como um clone de, dos ninjas e um clone das ninjas, né Das meninas e dos homens ali Ele até apareceu depois na era 3D Mas também não teve grande apelo, não me apeguei tanto, não gostei tanto E o bicho sumiu no reboot, entendeu Não apareceu até agora, não teve nenhum vestígio, nenhum indício e tal e não falaram nada sobre retrabalhá-lo pro futuro inclusive a gente já comentou algumas vezes sobre o Camelion aqui que seria legal se eles trouxessem o personagem de volta mas dando uma identidade própria pra ele não colocar simplesmente ele como um clone dos ninjas e das ninjas do jogo então por isso, infelizmente, assim, com todo respeito a quem gosta do Camelion aí ele fica na nossa última posição, né? Alex? É, pra mim o eu nem existia, tá? Tô sendo super sincero aqui. Pode deletar ele que não vai fazer falta nenhuma pra mim. É um Mocudin de ninja. Poderia usar o um nome e criar um outro personagem para dar uma lore, fazer alguma coisa nesse sentido, porque o nome só é o é, que é, é legal. O restante. Infelizmente, pro Camillion não tem como ser outra posição, entendeu? Porque ele foi realmente. Porque ele foi de fato menos explorado dos ninjas que a gente tem hoje na franquia Mortal Kombat. E aí está, meus amigos. Essa é a minha tier list e a tier list do Alanios. a gente fez de uma maneira diferente aqui, porque a gente sabia que algumas posições não iam bater, eu acho que assim fica até melhor. Da gente fazer nas próximas tier lists que a gente vai trazer, a não ser que seja uma coisa muito gigantesca, bem extensa, assim, aí fica realmente complicado fazer de cada um, mas quando for um pouco menor, assim, é até bem mais interessante que a discussão fica bem mais dinâmica, também eu diria. Então, assim, essa é a minha tier list, a tier list do Alanios, e agora a gente quer saber aí de você, querido espectador que está assistindo agora. Qual a tier list de vocês aqui dos ninjas? Coloquem embaixo nos comentários as suas posições Do primeiro ao último ninja para vocês Qual que é o melhor e qual que é o pior A gente vai adorar ver os comentários de cada um aí E novamente não se esqueça de deixar o seu likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos A gente já ficou por aqui, um beijo para todos vocês aí Até mais e vamos!